E aí pessoal, WordApp 0 na área, beleza galera? É seguinte, hoje eu vou estar ensinando vocês a como calibrar a bateria do seu Android com root, tá? Esse primeiro método é, precisará de root, posteriormente ensino outros métodos, enfim, é, você vai ter que baixar esse aplicativo, tá? Que o link é o primeiro da descrição, galera. Após baixar, ele é super leve, você vai executar e vai dar permissão root. Após dar permissão root, você vai ter essa interface aqui disponível para você. E o que você fará? Você vai colocar o seu celular para carregar, que nem eu estou fazendo aqui. E é, o current charger, aqui, o meu está em 80%. O que eu vou fazer? Eu vou deixar até 100%, mas quando bater 100%, eu vou deixar continuar até que o número de MV, ele pare de aumentar, no caso, é, o meu tá em 4.367, e tá aumentando, quando ele atingir 100%, eu vou deixar ele até ele chegar num número estável de, de MV, ou seja, ele vai chegar num número e não vai é, sair mais, então, vou fazer aqui, e assim que tiver 100%, eu vou dar um corte no vídeo e retorna aí pra gente tá fazendo junto. Então, chegamos aqui a 100% de carga, né? Então, veja que meu MV máximo é 4296. Então, agora é só clicar aqui em Battery Calibration e calibração com sucesso. Então, ele foi lá e resetou o arquivo do sistema Android responsável por... É, guardar informações sobre a bateria por isso que às vezes é, seu dispositivo chega a 20% e desliga e tal, porque aquele é, arquivo estava com problema e agora acredito eu que não haverá mais problemas faça o teste e comente aí embaixo se deu tudo certo para você beleza? se tá alguma dúvida é, comente também responderei, se você curtiu deixa o like se você não é inscrito, inscreva-se no canal mas é isso, eu fui